Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo ao programa Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti e hoje eu estou aqui para falar sobre o tema medo. Antes de entrar na temática do dia de hoje, contar um pouquinho é, da minha experiência em relação a esse tema, eu queria explicar um pouco sobre a Curadoria do Incrível, qual que é o propósito do programa. Ao longo dos últimos dois anos, eu venho dois anos e meio, eu venho pesquisando e experienciando o que é incrível para o meu desenvolvimento. Para o desenvolvimento do meu corpo físico, vital, anímico, espiritual. E a partir do momento que eu me desenvolvo, como é que eu crio no mundo com mais qualidade e com que, que pessoas, com quem que eu posso colaborar. Então o programa ele é gravado ao longo de cinco semanas, cada episódio foca em um desses temas e hoje o tema é o corpo é, e mais especificamente como é que o medo afeta a saúde do meu corpo físico. É, para quem já assistiu as temporadas anteriores, eu gosto de sempre convidar para a gente chegar e fazer uma breve respiração Concentrar nos três centros de energia do corpo Na barriga, no peito, na cabeça E conectar Ouvi a música que eu escolhi Para a trilha sonora de abertura Ela chama Monday é, Foi uma coincidência Que eu gravo às segundas-feiras Então vamos lá Uma respiração bem profunda Três respirações profundas E vamos levar a nossa consciência Para esses três centros de energia E agora eu chego de novo com outra qualidade para a música. Faz já um tempinho, eu dei uma emperrujada que eu não gravo essas lives. Então, vamos lá, bora lá. É, por que, que eu escolhi o tema medo, né? Para a retomada do programa? Porque isso é algo que está bem forte, bem presente para mim ao longo dessas últimas duas semanas de maneira mais consciente. E aí, conforme eu fui fazendo uma retrospectiva desse ano e de outros anos, eu vi o quanto que esse sentimento tem me aprisionado e me trazido doença mesmo. Então, há quase duas semanas atrás, é dia 6 de dezembro, eu fui internada de emergência no hospital, sentindo muitas dores na, na região esquerda assim, da lombar. Eu não tinha antenado que poderia ser nos meus rins. E quando eu dei entrada no hospital, eu recebi um diagnóstico que possivelmente eu tive uma pedra nos rins, que foi expelida, e aí toda a origem da dor. Até sair o diagnóstico, até eu conseguir ter essa dor diminuída, é, foi uma situação muito, muito aflitiva. Eu comecei a reviver medos do passado, situações onde eu ah, tive risco de vida, eu tive dois choques anafiláticos ao longo aí dos últimos cinco anos, e um deles aconteceu na madrugada. Então foi um gatilho, quando eu comecei a sentir dores na região renal, eu voltei para esse lugar de medo, de terror mesmo, e, e meu corpo todo se contraía, e isso acabava piorando todo o processo da dor. Uma vez internada, o diagnóstico saiu como sendo uma infecção renal. eu comecei a receber muito carinho, atenção de pessoas queridas, além dos médicos, dos cuidadores, das enfermeiras enfermeiros que estavam comigo no hospital. E algumas pessoas me trouxeram uma informação que eu não tinha, de que na medicina tradicional chinesa, o medo é um sentimento que afeta os rins. E aquilo para mim foi assim, me ajudou muito a abrir os olhos. E eu vi quantos medos eu tava projetando e ampliando o meu quadro de doença, somatizando mesmo o meu quadro de doença. É... E são medos vários, né? Não dá para apontar o dedo só em um. São tantas coisas. Quando eu comecei a investigar, falei, nossa, é... como eu Estou aprisionada por isso. E hoje, nessas sincronicidades lindas da vida, eu comecei a ler a revista Vida Simples, que eu assino, e um dos artigos da colunista que escreve no final da revista, ela chama Paula Abreu, ela fala sobre o medo, o nome do artigo é O medo é uma viagem no tempo. E no artigo a Paula fala que quando a gente se deixa tomar pelo medo, é, ou eu estou habitando e revivendo fantasmas do passado, ou eu estou projetando e antecipando situações no futuro que não aconteceram e totalmente me sequestrando do momento presente, não me permitindo viver e realmente sentir o que está rolando. Tem uma base real, uma base concreta para esse medo? É, e aí lendo o artigo, fazendo uma reflexão, eu vi que na maioria das vezes não tem. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar essa experiência, compartilhar como é que, a partir dessa consciência do medo afetando os meus rins, eu tomei a decisão de me abrir para isso, encarar, conversar com pessoas, restabelecer a saúde do meu corpo físico e do meu corpo vital. Eu contei com o apoio imprescindível de três profissionais incríveis, e eu vou deixar aqui com vocês o contato de cada uma delas. A primeira dessas pessoas é minha mãe, Sônia Salto. Ela é terapeuta de uma técnica que se chama Jin Shin Jitsu, que é um tratamento holístico que restabelece todos os fluxos energéticos do corpo. A segunda pessoa é a Juliana Porto, que desenvolveu a prática Territórios do Corpo com quem eu venho fazendo um trabalho aí de mais humano, de expressão corporal, dança-terapia, ajuda tem uma delicadeza, uma sensibilidade, mescla várias coisas para partir do corpo físico eu conseguir acessar campos do meu inconsciente. E a terceira pessoa que eu quero demonstrar aqui, meu agradecimento, é Paula Gama, terapeuta do método Romanovsky que é uma técnica que envolve um pouco de Conversa sobre questões que já fluíram para o consciente e também toques em várias partes do corpo para que tudo que foi somatizado consiga ser expurgado. Então, meu agradecimento a essas três mestras queridas, Sônia, Paula Juliana. E para fechar o programa, é, eu quero dividir um poema de Rudolf Steiner, que fala sobre o medo. Eu vou ler aqui. O poema se chama Forjando a Armadura. Nego-me a submeter-me ao medo, que cerceia a minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequena e mesquinha, que me amarra, que não me deixa ser direta e franca, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincera. Quero pisar firme porque estou segura e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de acreditar. Não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros, pelo medo que possam impor algo para mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativa. Não quero fugir de volta para o velho o inaceitável, por medo de não me sentir segura no novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que se não poderia ser ignorada. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio, e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. É muito lindo, né? É bem poderoso esse poema. E agora eu vou colocar a nossa música de fechamento. Enquanto eu passo algumas considerações finais. A gente tá baixinho. Essa música é bem especial. Para quem se conectou agora, eu estou vendo que tem uma pessoa que já está ao vivo, para quem vai assistir depois, para quem está chegando na Curadoria do Incrível Meio por Agora. Eu queria dividir que essa é a quarta temporada, eu gravei três temporadas em 2017, a primeira começou em janeiro, então todos os episódios gravados aqui na página de Pulsara no Facebook. Vou ficar muito feliz se você se conectar, se tiver dúvidas, se quiser me mandar, se tiver sugestões de, sugestão de temas, para a gente estar tá falando nos próximos encontros, tá bom? Oi Sandra, eu vi que você entrou. Bem-vinda, querida. E o próximo tema sobre o qual eu vou falar é o perdão, o ato de perdoar. Como é que isso afeta a minha mente? E, e o ato de perdoar, eu aprendi, e eu vou dividir um pouco mais no próximo episódio, fala muito da força crística, da mensagem que Cristo nos deixou. E nada melhor do que falar disso no dia 25 de dezembro, né? no dia de Natal. Então espero por cada um de vocês na semana que vem. Um abraço.